medo de você? está tão por baixo. Você precisa do meu amém pra continuar existindo. Viu, sub -Helen? Eu falei que a próxima vez que você me chamasse de sub você ia levar na cara. Agora passa. Passa antes que eu cumpra a minha promessa e transforme essa sua linda carinha em papel picado. Anda! Não pense que isso não vai ter volta.